tão poderosa que vai ajudar quem não te conhece é a te conhecer de uma maneira muito persuasiva entendendo a sua história entendendo um conteúdo incrível que já te desperte a sensação de confiança aumente a sua consciência de que você tem o melhor produto para a solução de quem está vendo a sua narrativa e no final realize venda Beleza então hoje a gente vai fazer uma análise prática aqui de um caso real Vou convidar a Ellen Romanelli para contar um pouquinho do projeto dela, a gente tirar as dúvidas dela ao vivo aqui sobre essa narrativa e também falar um pouquinho sobre criativos, que é algo bem importante também para quem está criando aí o seu negócio online minimalista, o seu nome, tá bom? Então, vou chamar a Ellen aqui, enquanto vocês vão chegando, Daisy na área, Berusca, Salve Favela, Dani, galera chegando em peso aí, então vamos lá, vamos ver se... A Ellen, vocês conseguem ouvi-la? Vê-la? Então, Ellen, você... Agora... Agora... Boa noite. Boa noite. <risos> aí, tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra estar aqui contigo, querido. A honra é minha, a honra é minha. Obrigado pela sua presença. Então, vamos juntos aí, gerar o máximo de valor para ti. Então, para a galera que ainda não te conhece, né, conta um pouquinho do seu projeto, né, o que que... São essas viagens épicas, maravilhosas aí que você está desenhando para a galera. E, em seguida, me fala como que eu posso te gerar o um máximo de valor nesses nossos 40 minutos aqui juntinhos. Então, boa noite, gente. É, meu nome é Helen Romanelli e eu sou uma viajante entusiasta. <risos> Quarentona pelo mundo, porque eu ainda criei uma hashtag. É, faz um tempo eu entrei para o marketing digital e nessa busca incessante de liberdade geográfica, eu sou louca por viagem, sou louca por, por planejamento e há anos atrás a minha mãe me convidou para fazer, falou assim, o que, que você quer de 40 anos de presente eu falei hum, falei uma viagem ela falou é uma viagem eu falei eu não vou para Búzios né foi então tá vou planejar para gente uma viagem para Europa e aí eu planejei tudo foram quatro países e foi sensacional e me apaixonei pela coisa enfim voltei para casa frustrada né aquelas férias de 21 dias Voltei para o trabalho é, de salto alto, gerente de loja, frustrada já, fiquei viúva. E aí eu já estava cansada, já estava estressada, já estava querendo matar o meu chefe. Um belo dia ele falou, querida, você tem que trabalhar mais. Eu falei, querido, eu já trabalho 14 horas por dia. Aí eu falei, olha só, me dá um fim de semana, dia das mães para ficar com a minha mãe, que tem dois anos que eu não vou ver. Aí ele falou, você não veste a camisa da empresa, como a minha gerente não quer vir trabalhar no Dia das Mães? Enfim, foi o meu gatilho para dar um pé na bunda do meu chefe e uh, mudar tudo, mudar a porra toda. Eu fiz um longo processo de coach, e uh, aquela autodescoberta profunda, busquei lá dentro quais eram os sonhos de criança, e, enfim, disso saiu um livro, depois saiu outro livro e aí saíram planos de sabático. E aí fiz o meu sabático, fiquei sete meses pela Ásia viajando com uma viagem épica. Lá a minha vida mudou. Só que antes de ir é que é história. Antes de ir, todo mundo olha para a cara de uma quarentona aqui. Gente, você está louca? Você vai largar tudo aqui? Olha só, o avatar, né? O avatar. Você tá louca? Como que você vai largar todo mundo aqui e vai embora? Como que você tá sem dinheiro? Ficou rica agora? Vai viajar sete meses? Ficou rica? É, qual era a outra coisa que me falavam? Ai, meu Deus, você só vai trazer dor de cabeça pra gente. Lá do outro lado, na Ásia, tá tendo terremoto, tsunami, lá. lá, lá, lá. Enfim, enfrentei essa porra toda sozinha. Voltei, continuei viajando... E meu sonho sempre foi ajudar outras mulheres a ter esse desenvolvimento pessoal. E essa porra dessa felicidade do caralho que eu tenho, que eu quero de sair distribuindo aí para todo mundo, entendeu? E aí eu falei, tá bom, e aí? Vou continuar viajando. Aí chegou a pandemia, me pegou no meu segundo sabático lá na Ásia. Eu voltei para casa, puta da vida. Falei, e agora? Como é que eu viajo? Pandemia. Bom, comprei uma van, estou nela. Montei minha casa dentro dela e falei tá bom não posso viajar mas eu vou entrar numa casa e vou levar a casa junto enfim agora eu tô querendo montar meu nome para poder viabilizar estar na estrada é hum. isso tudo eu eu enfim sou viúva e vendi a porra toda vivendo uma vida bem minimalista bem essencialista e agora eu quero ganhar dinheiro na estrada e ir ajudando gente, fazendo o que eu amo de paixão, que é viajar e ajudar a mulher a se empoderar. Enfim, essa sou eu hoje. Olha, muito bom, muito bom. Então, a primeira, a primeira parte da aula que vende é isso. Você acabou de contar, está perfeito, tá excelente, gera conexão, a gente quer estar tá aí na van com você, viajar contigo, a gente, eu já quero marcar... A próxima viagem para a Ásia contigo. Isso daí Bora. já está redonda a sua jornada da heroína. Está perfeito. Agora me explica como que eu posso te ajudar aqui hoje. Então, eu fiz uma aula que vende há um mês e alguma coisa, uns 40 dias atrás, mas não divulguei. Né? Eu, eu deixei para divulgar dois dias antes, fiz o criativo, mas não foi. Enfim, consegui três alunas... E dei o pro bono para elas, eu falei, tá bom, montei, eu fiz com a Daisy lá a mentoria com ela, consegui montar um MVP, que é o quê? Qual é a promessa? É ensinar a criar coragem para enfrentar os desafios de planejar uma longa viagem pelo mundo. Essa é a promessa. Porque querer ensinar a porra toda, eu quero. Uma hora eu vou ensinar, vai chegar nesse segundo módulo. Mas eu falei, tá bom, qual o diferencial que eu posso ter aí na frente de todo mundo que está vendendo viagem sabática? Já tem uma galera aí vendendo viagem sabática. Primeiro, o diferencial é só para mulher. Eu me entendo bem, eu até gosto de trabalhar com homem, mas é mulher. Segundo diferencial, acima de 35, 40 anos e independente. viúva separada, mulher que ainda não teve filho, ou já tem filho crescido, eu tenho, as minhas já cresceram. Enfim, tem um avatar definido, é a pessoa que há sete anos atrás Eu fui buscar dentro de mim quem eu era Há sete anos atrás, o que, que eu estava vivendo Então eu quero ajudar essas pessoas Eu montei essa aula que vende, consegui fazer um curso inteiro A jornada está linda, minhas alunas, as três, três não, duas me deram um depoimento Eu já coloquei na minha aula que vende Eu copiei, eu roubei igual um artista, tudo seu eu sou uma boa aluna, rapaz. Eu sou uma boa aluna. Eu roubei igual um artista. Eu peguei tua aula que vende, montei ali. O que eu não tenho? Eu não tenho depoimentos, eu não tenho uma esteira tão grande. Mas, porra, eu já montei, já montei meu site. Enfim, eu tô desde o dia 6 de dezembro nessa jornada contigo. Mas eu já tinha essa jornada antes, não dá para dizer, fiz tudo assim da noite para o dia. É um degrau em cima, né? Um degrau de cada vez. Mas enfim, claro. já arrumei meu site, já tá tudo arrumado. O que, que eu queria? Compartilhar minha aula que vende contigo, tipo assim, gente, olha só, tá, tá com 112 slides, é uma hora e vinte. Tá lindo. O meu tem quatro caraca! Não tem aula. Então, primeiro aprendizado, não tem aula, aula curta ou aula longa suficiente, né? Tem aula chata. Então.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 e aí você vai filtrando os curiosos que não vão seguir com você naquele momento, tá tudo bem, mas quem tá conectado com a sua narrativa vai ficar até o final, não tem problema, tá? Eu só vou dar uma contextualizada para a galera que tá chegando, a maioria que conhece a aula que vende, mas para quem não conhece ainda, a aula que vende é o coração de um negócio online minimalista, que é uma aula, é uma narrativa, onde você vai mostrar para pessoas que não te conhecem, ou que te conhecem também, mas o grande objetivo é você ajudar pessoas que não te conhecem a ver uma nova oportunidade naquilo que você está oferecendo. Então, é isso que a gente vai, hoje, Helen, queria ver contigo, é definir de forma bem clara e dar um feedback sobre essa promessa, sobre a nova oportunidade, sobre os três segredos, entender a transição ali para o para o pitch de vendas, acho que se a gente olhar para esses elementos, a gente consegue dar um bom direcionamento e um feedback aí, tá? Então, a aula que vende, ela é composta por alguns ingredientes né, fundamentais, são esses ingredientes que eu vou até compartilhar aqui a tela, que aí fica mais fácil da gente é, até fazer o check depois contigo, para ver que está tá tudo redondo. Então, ó, vocês estão vendo aqui o ser livre, né? Então, no curso Ser Livre, aqui na, no ciclo 2, quando a gente vem aqui na, na parte da aula que vende, tem um elemento aqui que é, o, que é a narrativa. Né? Os ingredientes básicos para a narrativa. Então, a aula que vende ela passa por apresentar uma nova oportunidade, a promessa né, dessa aula, que, de certa forma, está conectada com essa nova oportunidade,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 introduz os segredos, mas não entra ainda, conta a sua história e aí vai para os segredos até finalizar com a oferta de vendas. E a oferta de vendas depois está aqui e são esses os elementos importantes para a gente cobrir aí na sua apresentação, os benefícios, o que você vai eliminar com a sua solução de problema, obstáculo na vida dela, os depoimentos para quem é, os bônus... Resultados mais desejados, o investimento que você fez, o cenário catastrófico para ela, caso ela não, não mude, não faça nada, garantias, escassez e urgência no final, e algumas perguntas para você quebrar ainda mais objeções. Então, vamos fazer o seguinte. É, vamos dar uma olhada na sua apresentação. Você está com ela aí, é, aberto no computador? Olá. Você... Você consegue compartilhar? Deixa eu ver, Aqui, peraí. Slides. De... Ah, slides. Olha, é slides eu... ou tela? Não, é tela, tela. né? É, vai na tela. A tela e aí você tá. vê a aba onde ela está. Apresento... Pode ser. Janela. Do Chrome. Isso. Ah, peraí, peraí. Ah, tá. Tem. Não, a minha não é online. A minha é no PowerPoint. Ah, então vai nos slides. Mas slides, talvez, é. Então, para é, de compartilhar é. a tela. Parei. Aí você vai lá em slides. Slides, seu computador. computador. Isso, vamos ver se vai. No momento, blá, blá, não mostre mais, enviar arquivo. Ah, tá, eu tenho que abrir do computador. Isso. Às Estou vezes, indo. tem uma limitação de 100 slides. Então, vamos ver se, se vai rolar. Escolha um arquivo menor. Não, não, não, não, não, por isso. Vamos então, fazer é o seguinte. É, eu manda, tenho. Eu me manda pelo WhatsApp aí esse esse documento. Acho vou que te ele... mandar o link do Dropbox. Manda sim é, ah. eu baixo aqui e ajuste rapidinho a gente vai. Mas enquanto você manda, é, vamos vamos falar um, então um pouquinho desses, desses elementos aqui. Eu vou te perguntando. Você vai trazendo o que está na apresentação. Ah. Tá, mas eu estou abrindo aqui e não estou te vendo. Tudo bem, sem problema. Pode seguir. Eu vou ah, abrindo aqui para a gente acompanhar. Estou indo. A gente faz ao vivo essas coisas. Te mandei. Minha vida, vida como ela é. É. Então, vamos lá. É, conta para mim, por enquanto, enquanto eu vou baixar aqui. Chegou é... aí Chegou aí para você? Vou ver, vou ver. Estou abrindo o WhatsApp. Não. Já sei. Eu estou com ele aberto aqui. Vou fechar ele. Te mandei o link. Tá. Você mandou pelo WhatsApp. Sim, senhor. Show. Já vai chegar. Dida, estou te vendo. Então, vamos lá. Enquanto, <risos> enquanto eu abro aqui as coisas, tá. explica para mim, quando você pensou na nova oportunidade que você está oferecendo para a galera, né? que é... Basicamente, você ajudar a pessoa com essa frasezinha aqui. Se você conseguir convencê-los de que a nova oportunidade que você está oferecendo é a chave para o resultado mais desejado deles, e a única forma de conseguir conseguirem isso é através do seu veículo, ou seja, da sua solução, então você ganhou essa pessoa. Né? Você Primeira chegou dúvida, essa nova oportunidade é da mentoria ou é da, master... ou é da aula que vende? Então, é da, é da mentoria, tá? A aula que vende é só uma, um, um meio de você apresentar isso para o mundo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais tangível para você. Qual é a minha nova oportunidade? São os negócios online minimalistas, tá? Então, a minha frase ficou assim. Se eu consigo convencê-los de que negócios online minimalistas são a chave para começar do jeito certo na internet com mais liberdade e a única maneira de conseguir isso é através do programa Ser Livre, então todas as outras objeções e preocupações serão irrelevantes, eles terão que seguir em frente comigo. Entendeu? Essa é a parte mais difícil, chegar a esse conceito aqui. Então, seria qual é o nome da sua mentoria? Mentoria Sapaque Épico. Essa era a primeira pergunta. Sapaque Épico. Sapaque, é. sonhar e analisar, planejar, agir e compartilhar. Sapaque, é o nome esse. da jornada que eu criei e que eu pratico na minha mentoria. Muito bom. Então, você já criou um método único. Isso é Isso. perfeito. Então. Aí a pode... pergunta é, coloco no nome da mentoria esse método único? Eu botei mentoria Sapaque Épico tá ótimo, excelente nome, diferencia... Te diferencia, tá, tá lindo. Então, você pode... Essa frase ficaria mais ou menos assim. Se você convencer essas mulheres de que o sabac é a chave para... Qual é o desejo mais... Organizar a vida para poder embarcar. Que é a chave para organizar é... a sua vida, para poder viajar, para poder planejar forma. uma longa viagem. Planejar uma longa viagem. E por que elas querem planejar uma longa viagem? Para quê? Para se sentir. Para sumir livre. no mundo. Porque o desejo é sumir no mundo. O desejo é a liberdade de ser. O desejo é fugir dos julgamentos. Ótimo, muito bem. Então, esse é o destino final. Né? Então, é, é legal você elaborar elementos. Desse nível, porque é aí que a mágica acontece. Então, se você convencê-las de que Sabaque, Épico, né? É, Sabaque Épico é o nome do, do, Sapaque, do. Sapaque com P, P de planejar. Sapaque, tá. Sapaque Épico é a chave para sua real, sua verdadeira liberdade na vida. Ou para uma, uma fuga para se reencontrar na vida. Uma, uma viagem... Rearquitetar a vida. A promessa é a essa. Como rearquitetar a vida de forma profunda e épica através da minha mentoria, te ensinando a organizar a sua casinha interna antes de fazer planos de viagem. Muito bom. Muito bom. Então, você já está com os elementos necessários aí, tá perfeito. É só arrumar um pouquinho a casa depois, sobre o que vem aonde, mas já está tudo aí. Está muito bom é, essa definição, esse método diferenciador e é, os sonhos e, e os desejos mais intrínsecos que você está trabalhando. E o Através de, através da sua mentoria, tá? E que aí é o, é o nome do método ou você pode chamar aqui, se você convencer que viagens épicas são a chave para tal desejo, e eles vão conseguir isso através da mentoria, sapac Épico, tá está lindo também, beleza? Então, essa parte da nova oportunidade está excelente e está muito clara. Depois, promessa da aula, que tem que ser algo bem tangível, porque é aqui que você vai ter poucos segundos para convencê-la, a seguir em frente numa aula gratuita e ela investir uma hora, duas horas da vida dela nessa aula. Sendo que ela está sendo bombardeada por 60 mil pensamentos diversos por dia, tantos milhões de estímulos e feed de gatinhos e um monte de coisa. Então, a gente precisa ser muito objetivo aqui e aqui é melhor não usar uma linguagem tão poética que gere confusão. Então é legal você ir bem no desejo, ali, sem ter que o maior medo, mesmo que maiores objeções. Então, um exemplo. Como começar na internet do jeito certo em 27 dias, sem cair na prisão do marketing digital, que é um grande medo que a galera tem, na minha galera, mesmo que você esteja começando do zero e não saiba nada, que é as maiores objeções. Mas eu estou começando do zero, não sei nada, não sei por onde começar, não tem produto, não ah. Então, como é que ficou a sua promessa? Só para a gente ver um pouquinho em relação a, a esses como, elementos. Como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo sem se afastar dos seus sonhos, mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar nem tenha todo o dinheiro para investir. Então, vamos lá. Fala de novo para mim, porque foi, foi um pouquinho longo Como criar coragem... Pois é, tá longa. Isso. Como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo? Ah, depois. Sem Bem. se afastar dos seus sonhos. ah Mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar que esse é a maior dor que ninguém a maioria das pessoas não sabe como fazer com as coisas ah. nem tenha todo o dinheiro para investir todo mundo acha que é muito caro viajar por muito tempo todo pra dinheiro todo dinheiro para investir é, o que eu percebi é que a maioria das pessoas que já pensam em fazer uma longa viagem e tal, elas já têm alguma, alguma reservinha. Tem alguma coisinha que possa vender, mas ainda não é o dinheiro todo, entendeu? Porque elas acreditam que viajar por um ano vai gastar 100 mil reais. Eu viajei sete meses e gastei 21 mil reais. Tá, em sete como. meses, então. Você gastou 3 mil reais por mês. Isso. Fazendo voluntariado. Aí eu, eu dou várias dicas de como economizar nessa aula que vende já. Ótimo. E deixa eu ver uma coisa aqui. Três... Foi três, 21 mil por sete meses. 3 mil reais hoje. O dólar, vamos dizer que está um pouco acima de 5% dá mais ou menos 600 dólares, né? É. Ah, eu tive uma ideia aqui. É, beleza. Essa promessa aqui está longa, é, não está muito objetiva, mas é a promessa, talvez, da mentoria, né? A da mentoria é a que eu falei acima, que é como rearquitetar a vida de forma profunda e épica. Como... Rearquitetar re re a vida de forma profunda e épica. Ai, meu Deus, onde que está isso? Como rearquitetar a vida com a jornada... Oh. Tá, vai. Mudei aqui. Como rearquitetar a vida com a jornada SAPAC e introduzir planos realistas e econômicos para o seu sabático? Aí, fala essa última parte novo. Época com a jornada Sapac e introduzir planos realistas e econômicos para o seu sabático. Beleza. Então. Primeiro ponto importante, diferenciar de forma muito clara a promessa da aula e da mentoria. Não necessariamente a promessa, mas assim, a transformação. O que você vai entregar na aula e o que você vai entregar na mentoria? Fala para mim sem ler nenhuma frase. Fala. Então, na aula que vende, eu entrego três segredos. Né? Primeiro é fazer perguntas melhores. E aí eu discorro sobre isso. A mulherada começa a se questionar lá atrás na vida e se questiona coisas erradas. Então, eu introduzo isso. O segundo é arrumar a casa. Arrumar a casa, que eu falo, eu uso a base da roda da vida e uso o mindset viajante solo, que é um pensamento de viajante sozinha antes de viajar. E eu já introduzo isso na aula que vende. Eu dou gota, dou conteúdo mesmo na aula que vende. Eu ensino mesmo. Tá. Beleza, mas isso aqui você está falando da mentoria. Não, isso daí é aula que vende. Por isso que eu falo uma hora e vinte. A tá minha ótimo. mentoria, eu explico, são oito aulas. E aí, eu, a minha mentoria, eu vou esmiuçar isso daí. Eu vou dizer como que eu faço. Aí eu digo o que eu faço. Perfeito. Excelente, é essa a grande diferença, você pode falar tudo que a pessoa vai ter que fazer, mas você não vai falar como. E no então, seu produto, peraí, peraí, arrumar a casa, eu uso o mindset viajante solo para arrumar a casa, o meu terceiro segredo é planos de viagem super econômica. Então, vamos lá. Então, na aula, você vai ajudá-la a fazer boas perguntas, vai ajudá-la com os primeiros passos para arrumar a casa, usando uma ferramenta inspirada na Roda da Vida e o Mindset Solo, e você vai ajudá-la no final com planos de viagem super econômicos. Aí eu conto historinhas minhas de viagem e onde eu economizei cada coisa. Perfeito hospedagem, avô, milha, essas merda, Tá. Hospedagem, é... voo, milha, está. O que, que, que, que, tô... que eu quero ver com você aqui? É... Isso você me falou mais ou menos o conteúdo dos segredos, né? O que eu quero te perguntar agora é se você pudesse resumir com as suas palavras de maneira mais espontânea o que que você entrega com essa aula que vende eu desbloqueio a mulherada que acredita que não pode viajar que acredita que não pode abandonar tudo eu desbloqueio com essa aula com a aula ela fica com vontade e acredita que pode Ó, isso, isso tem que ser falado, entendeu? Isso é muito forte. Então, quando eu olho a promessa da aula, como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo sem se afastar dos seus sonhos, mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar, nem tenha todo o dinheiro para investir. Ela não, eu, eu no final não entendo direito o que, que vai ser, porque ela tem todos os elementos, mas eles estão não estão muito objetivos, então fala de criar coragem, tem aqui planejar uma longa viagem pelo mundo, beleza, então dá para entender que é uma longa viagem, mas sem me afastar dos meus sonhos, essa parte eu não entendi porque os meus sonhos talvez sejam a, a longa viagem, mas eu, aqui é sonhos de família, outros sonhos, sonhos de carreira, então essa parte aqui está estranha, tá? A gente precisa deixar mais tangível mesmo que ainda não saiba organizar a vida para embarcar, organizar a vida é muito genérico, tá? Então, é legal ser mais assertivo aqui. E nem tenha todo o dinheiro para investir, ok. Essa parte é importante, tá? Então, vamos ver um pouco o que você falou de forma mais espontânea. É, nessa aula, você vai superar todos os seus bloqueios... Para você que acredita que uma viagem sabática não é para você, para você que acha que não, tem Na que... realidade, não é que não é para ela, vai. A pessoa entende que não tem a capacidade de planejar, porque não existe à é, venda um plano de sabático, né? não existe. Você tem que planejar. E aí a maioria das pessoas não sabe como planejar uma, uma viagem. Mas a, a, a para piorar a situação, o problema real é que as pessoas acreditam que não têm a capacidade de planejar, que isso não é para elas. Primeiro que sabático é uma cultura que está sendo divulgada, ela está chegando devagar. E aí a, a, a, tem que explicar o que é um sabático, né? mas se a pessoa nunca ouviu falar do que é sabático, ela também já não é meu avatar. Ela, no mínimo, já tem que ter ouvido falar e já tem que ter desejo de sumir no mundo. Essa é uma premissa da minha, do meu avatar. né Ela quer sumir no mundo, ela quer mudar a porra toda. Ela quer mudar a vida, de alguma forma. E o sabático vem para ajudá-la a reorganizar os pensamentos, mudar o pensamento, é se dar uma chance de... Rearquitetar a vida, de, de pensar nela mesma, né? Tem muita mulher que está simplesmente vivendo uma vida que não é dela. Ela vive uma vida que a sociedade impôs, ela está achando que é a Mulher Maravilha, e eu boto isso na minha aula que vem, é a síndrome da Mulher Maravilha. Ela está achando, ela está com burnout, ela tem um milhão de coisas para fazer. Ela acha que ela pode tudo, só que ela já está de saco cheio dessa porra. Ela já está explodindo, ela, já não, ela olha para um lado, olha para o outro, ela não tem mais tempo para pensar, muito menos para realizar os sonhos dela. Perfeito. Ela não tem tempo para realizar sonho. Ela, no máximo, pega, vai viajar 15 dias, 20 dias, gasta uma grana, volta e encontra a mesma realidade da vida dela. Então, o que eu quero é ajudar essas mulheres a realmente destravar da possibilidade de ir viajar, que foi o que aconteceu comigo, só que eu passei por isso tudo sozinha. Então, o que eu quero oferecer é uma mão, é uma... Como eu boto lá, eu quero ser uma madrinha que vai dar a mão e, e, e levar junto na jornada, entendeu? De planejar de como encarar a sociedade. Sim, eu vou sumir no mundo, mas eu não estou te abandonando. Eu estou me amando e quero me amar mais. Faz sentido para você? Total, total, total. Tá lindo isso. Então, olha só, que bom que está gravado. Você vai poder rever tudo isso depois com as suas palavras e pegar daí, porque é, é aí... Eu estou criando algo mais técnico aqui. Depois você vai dar o seu amor, a sua paixão para essa estrutura. Mas, olha só, vê se é isso que você entrega nessa aula. Como criar coragem para planejar uma viagem sabática, épica, sem ter que abandonar tudo de um dia para o outro. Mesmo que você ainda não tenha dinheiro nem saiba... E nem saiba, nem, e nem saiba por onde, por onde começar. Pensar. Ficou mais objetivo, percebeu? Aí eu não sei se está faltando elementos fundamentais aqui para ti, mas a partir dessa estrutura, vai ficar muito mais fácil a pessoa entender. Ah, então tá, essa aula é para me ajudar a criar coragem para eu planejar uma viagem sabática, que eu sempre sonhei. Mas eu tô entendendo que eu não vou ter que abandonar tudo do um dia para o outro, né? Porque ela tem família, ou ela tem um monte de compromisso e tal. Então, ela sempre sonhou com isso, mas a sociedade meio que não dava espaço para ela respirar para... Então, ela está tirando esse sonho, uma coisa legal, tirar o sonho da gaveta. É né? uma coisa boa também, veio aqui na cabeça. Mas, enfim. É, é, eu anoto. O que você pode botar aqui no topo, porque eu, deixa eu mostrar aqui uma. Depois eu vou mostrar uma página de inscrição minha. Pode vir lá no topo da. da eu ou... falo também do piloto automático. Perfeito. Que a gente vive. É. Em algum lugar da página pode ter isso daqui. Ó. Essa aula é especialmente, especialmente para mulheres. Aí você, esse grupo de mulheres acima de 35, você chama elas, de, de alguma forma, mulheres independentes. Para mulheres independentes. Para mulheres independentes. Mas sonhar... eu pensei mulheres frustradas, mas porra, é horrível você bater no pé. Ai, eu sou uma mulher frustrada. Falei, isso não é legal. É. Elas não... estão frustradas, mas elas é. são independentes. Independente é mais legal. Mas talvez essa mulher não se considere independente. Então, tem que, tem que ver se isso vai filtrar de uma maneira diferente do que você está buscando. Mas, tipo assim, essa aula especialmente para mulheres sonhadoras também não é. Enfim, aí você pensa um nome, que legal, que, dá uma, que, que envelopa bem, tá? É, é, essas mulheres que você está buscando. Que aí fala qual é o, uma coisa mais... É, é, essa sua última fala que veio mais do coração, entra aqui. Sabe? Pode ser uma parte mais poética aqui. Então, que, que querem algo, que sempre sonhar, me fala um pouquinho do que está lá nas entranhas dela. Que querem conquistar o seu mundo. Que querem... É uma frase profunda e poética, né? Mas. o seu mundo através é de viagens, talvez, para ficar mais conectado com o que você está falando, sabe? É só para a gente pensar o seguinte, tem pessoas aqui que nunca ouviram falar de você e só vão ver um anúncio seu durante 15 segundos. Então, precisa estar muito claro o que vai rolar para ela, sabe? Então, tem que estar, assim, ela bateu o olho em três segundos ela tem que entender sobre o que você vai falar. Então, aqui você pode ser um pouco mais poética, mas nem tanto. A hora da poesia não é aqui, Tá? Então, você pode, eu vou deixar, depois eu vou te passar isso daqui, mas é, é mais ou menos uma estrutura que eu acho que vai ficar legal. Porque, ó, como criar coragem, enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo. É, uma longa viagem pelo mundo é melhor chamar de sabático. Entendeu? Já economiza bastante aqui e fala o que é. Você Olha quer... a frase que eu botei lá no meu negócio. Você consegue ver ela? O povo então, consegue. Não chegou nada no eu WhatsApp, botei no chat que... privado. Como ah. é que eu, como é que eu, eu, não sei como é que eu compartilho uma frase contigo. Bota, bota aí no, nos comentários mesmo, publicar comentários. Comentários. Ai gente, tem um monte de comentário eu nem vi. É, tem, tem um milhão eu de portanto, pessoas assistindo aqui, Ellen. Um milhão de pessoas. Ai ah, meu filho, olha só, eu sou, eu sou uma entusiasta. Eu sou o número 7 Se eu não tiver foco, eu me perco. Então, eu foco. Foco no foco. Pode, pode, pode, pode botar aí. No... Não consigo. Pelo, pelo StreamYard, eu não tenho onde Não, deixa eu ver. Não tenho. Te mando, mando por WhatsApp. Manda por WhatsApp. Isso. Ah, você pode mandar aqui também. Ó. Tem um chat aqui no StreamYard. Eu tenho um chat, mas eu não consigo... Ó, oh, não está vindo nenhuma mensagem sua no WhatsApp para mim. Ah, eu botei no avião. Olha que louca. Eu botei ah, no celular, sim. no avião, para não ficar o pererê, pererê. Então é ao isso. Vivo, ao vivo, a gente faz essas coisas. É por isso que não foi nada para... Agora foi tudo. Agora foi tudo. Chegou tudo. <risos> agora não para mais gente uma hora eu, eu adquiro prática nesse negócio então beleza ó vou botar aqui essa mentoria é exclusivamente para você mulher independente linda maravilhosa está insatisfeita com o rumo da sua que sua vida opa tomou e pensa em fazer uma longa viagem sabático mas não sabe por onde começar a precisa se organizar ótimo isso aqui tá bem objetivo tá claro e... e aí eu só tenho minhas dúvidas em relação a como essas mulheres se enxergam, se elas se enxergam como mulheres independentes ou não, tá? Isso que você vai ter que explorar. Vai com o seu é. feeling, se você sente que é, vai. E aí você vai sofisticando, porque esse é o objetivo Não tenho da... certeza, Yana. É teste mesmo. É teste, é isso. Aí conversa, conversa com essas com as três mulheres que você já ajudou, pergunta para elas, como que, você, como que você gostaria de ser chamada? E aí você chama, tá? Então, é, é, um, é um caminho legal. Cadê? Elas estão aqui na aula. Meninas, coloquem é. aí, como vocês querem ser chamadas. Coloca Coloque aí nos, dados, nos comentários. 3... Isso. Ó. <risos> ó, também deram a sugestão aqui, ó. que legal. Mulheres que buscam a independência. Buscam consolidar a sua independência. Eu gosto também. A galera falando aqui, ó, mulheres pé no chão e alma na estrada. Olha que coisa linda. Mulheres inconformadas com a vida atual que querem virar o jogo. Porra, mulheres descalças. Vou fazer vários Ctrl V aqui, ó. E vou achar Nossa. a página aqui e vou colar. Tudo. Ó, mulheres, Mentira, que usam, mulheres que ousam. Depois eu vejo isso. Mulheres que ousam, achei muito bom também. Mulheres de coragem, minha nova versão. Nossa, muito nome legal aí. Então, acho que você vai pegar vários nomes bem interessantes para te ajudar aí nessa narrativa. Mas, beleza. Então, aqui, já entendeu que a pegada é ser mais objetivo, mais claro, mais direto ao ponto. Porque está um pouquinho. Isso é difícil, Ian. Né? Pode falar. Eu, eu, eu consegui. Eu montei a minha, uma puta merda. Fazer isso é muito difícil. Sim. Eu sou muito grata porque você tem esse tempo para mim. Porque, puta merda, isso é difícil para cacete. É difícil, é, é difícil, não, gente. É difícil esse negócio. Sim, é muito é difícil, difícil, porque a é cabeça difícil. da gente viaja muito. É difícil, mas. Não é não possível. É, no sentido de que? É evolutivo é um processo. Então, você está fazendo primeiro, você está me mostrando. Já está ótimo, porque desde lá do início, né, você já evoluiu bastante, você já fez três pro bônus. Então, a clareza do conhecimento do seu público, das objeções, das travas, você entender o que está que impedindo, o que está frustrando, o que está que desmotivando, o que, que é o sonho, isso tudo vai vindo aí, vai ficando, vai, você vai modelando essa narrativa de uma maneira muito mais intrínseca e visceral, porque quando você falou uma coisa aqui... que me ajudou, ai, perdão, uma coisa que me ajudou muito a entender, já que eu não tenho outras mentoradas, foi fazer os formulários e sair distribuindo o formulário e pedir para a galera responder. Eu Sim. tive várias respostas, a... apesar de não serem minhas mentoradas, eu eu fui buscando, fiz perguntas chave e funciona, gente. Monta o formulário, vai lá no Google Forms, monta, sai distribuindo, porque funciona. Perfeito. A gente consegue umas respostas bem legais e um direcionamento. E é evolutivo. Então, você vai melhorando a cada etapa. Essas primeiras aulas aí, você já vai sentir, vai ver o que, que veio do coração, o que, que você deu uma travada, o que, que foi legal, o que, que poderia ter sido melhor. E assim vai fluindo. É, eu consegui baixar a sua apresentação, deixa eu tirar aqui alguns slides, que eu acho que ela. que agora eu consigo compartilhar. Vamos ver. Slides. Falar nisso, eu assisti uma aula tua que você falou alguma coisa que não sabia: se pelo Zoom a gente conseguiria compartilhar o PowerPoint e os, as notas. E sim, eu consegui. Eu vejo as notas e compartilho só o slide. Ótimo, perfeito. Pelo Zoom. Então, tem uma manhãzinha um... de achar lá os três pontinhos embaixo. Não é muito complicado, mas tem como. Excelente. Então, ó, acho, vamos ver se vai. Não, ainda está bem alta aqui. Deixa eu fazer uma coisa bem rapidinha. Quanto isso, vamos. Vai me contando dos segredos agora, então, para a gente. a gente já passou aqui seis minutinhos, mas eu quero dar uma olhada nos segredos também. Vai me contando um pouquinho deles. Tá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar só o slide do segredo, pelo menos. Espera aí. Um segundo. Do... Deixa eu ah, não, não, não, não. Cadê minha aula que vem? Acho que eu estou conseguindo aqui. Né? Está conseguindo? É, estou transformando aqui em PDF e tal. Vai, vai funcionar. Gente, cadê? Ai. Vou, deixa eu compartilhar aqui os segredos por enquanto, então. Os segredos eu já, já consegui. Tá. Conseguiu? O um slide? Ah, é, eu podia até separar do tá, mas... PDF, né? Eu, tô, eu tô, é, exportei aqui o PDF, vamos ver se agora vai. Está baixando aqui. Show. Agora foi. Foi? Consegui. Abrindo aqui, arquivo, PDF. Oi! Sobe, filhote. É, o que acontece? Eu sou assim, meio agitada, então meus slides têm tudo GIF. Ao invés Todavia. de ser só fotinho, tem um monte de GIFzinho. Aí fica pesadinho. Não, tá de boa. É. <risos> Está processando aqui, está subindo. Mas. Então, a, minha, a, minha, a minha promessa é, primeiro, faça perguntas melhores. É... Escolha as, pego... as perguntas certas para destravar e, e. Como é que é? Escolha as perguntas. Eu, eu sou péssima para gravar as coisas. Eu vou ter que repetir isso um milhão de vezes para eu. Não, é só ler. Só vai, vai é ler é, lá. É, mas no... eu não estou lendo, não tá aqui. Não, não está aqui. Não está aqui, mas eu posso fazer estar. Já aqui, né? Está aqui. Então tá. Eu tô subindo aqui. A internet está estranha. Eu abro ela de novo. Está aqui. Tchum, tchum, tchum. Cadê você? Promessa. Eu quero que os três textos juntos, está lá no final, está bem na logística que você fez, igualzinho. Me deixa, eu acho que eu consegui uma outra alternativa aqui. Pronto. Consegui compartilhar essa apresentação. Ah, que bom. Então, vamos lá. Está é... linda essa foto aqui. James Bond Island. Muito Foi bom. o melhor dia da minha vida. <risos> Excelente. Ó, como criar coragem e enfrentar os desafios para planejar uma longa viagem pelo mundo? Então, aqui está tá melhor assim. É porque o outro estava muito longo tal, assim está tá mais objetivo. Mas eu usaria muito a palavra sabático, tá? É, mesmo que seja entre parênteses e tal, porque assim você vai, vai conseguir marcar mais esse termo é, dentro do que você está oferecendo. Então, os três segredos. Faça perguntas melhores arrume a sua casa introdução aos planos de viagem é... são bons títulos de segredos tá? arrume sua casa adorei esse título faça perguntas melhores eu acho que dá para encontrar um título mais que gere mais curiosidade sabe, tipo se você quer qual é o subtítulo aqui do? tem um slide lá embaixo que tá o mas está muito lá embaixo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 Tipo, arrume sua casa, eu gostei muito. Então, acho que você pode ter um nome mais interessante, mais sexy, sabe, aqui. E aí você ser um pouco mais objetivo aqui no... É, você tem um número de perguntas também? Quantas perguntas? Tem várias. Tem, tem, eu, é? eu, resum, eu resumi, tem um slide aí só com as perguntas. Tem várias perguntas. Beleza. É, vamos... Aí, aí, Passou. Algumas perguntas, você passou. Aqui. Não, no, esse é o método sapaque acima, mais dois, sobe dois. Aí. Aqui, tá. Não, aqui ali, ó, mudar o foco do que eu penso. Beleza, aqui são três perguntas, né? É, vamos dizer que você Essas tem... Essas são as perguntas melhores. Tem um outro slide com as perguntas erradas. Ótimo. Então, vamos dizer que você tenha seis perguntas então você pode ser mais objetivo aqui ó conheça as seis perguntas que vão te destravar para iniciar o planejamento da sua viagem ainda hoje sabe algo mais assim tangível objetivo direto ao ponto que te ajude a trabalhar esse conteúdo inicial aí para ela bater de frente com a principal trava dela em relação ao veículo, olha né? olha o que a Cláudia falou aqui. Destrave fazendo as perguntas certas. Perfeito. É por aí. Para planejar o sabático. Pronto. Isso. Pronto. Anota. É depois ver a gravação. Tem que ser você nesse pode... caminho. Porque aí fica, fica mais objetivo, fica mais claro, fica mais sexy. E aí é uma, introduz bem esse conteúdo. Por quê? Esse primeiro segredo você deve quebrar a objeção em relação ao planejamento que é assim, porra, será que eu, porra, planejar um sabático... Não, esse primeiro não é... é o interno, os problemas internos? Então, o segredo dois é interno e segredo três externos. Segredo um é o veículo, segredo dois interno e segredo três externos. Se mudou um pouquinho a ordem, também não tem problema. Não tem é, problema. o primeiro, é importante... eu, eu, eu boto a, o problema na cabeça da pessoa, entendeu? Esses questionamentos que não saem da cabeça da criatura que quer uma vida melhor, que quer realização pessoal, mas não consegue destravar. O importante é passar por todos eles. Se você se na sua narrativa faz mais sentido começar é porque a jornada faz, a, faz mais sentido destravar aqui, destravar o externo e aí sim fazer planos de viagem. Tá bom, então, então segue, assim. segue assim. Faz mais sentido que tá, tá bem arrumadinho. Então aqui você vai falar das perguntas para destravar a, a crença da sua capacidade de fazer um sabático. Né, de, de seguir em frente. Então, aqui você vai falar, vai destravá-la para ela ter mais segurança e se empoderar mais para seguir ali. Segunda parte, arrume sua casa. Então, arrume sua casa, descubra o mindset viajante solo, entenda como lidar com o seu lado profissional, seus relacionamentos com você mesma, tendo qualidade de vida, então se preparar para uma longa viagem sozinha, sem medo de ser feliz de verdade. Mesma coisa, está muito longa, a gente precisa ser mais objetivo aqui. Então, aqui, arrume sua casa. Você está falando dela se organizar. Organize. São várias diquinhas que eu dou de cada área da vida para a pessoa conseguir organizar a vida antes de viajar. Por exemplo, ah, eu, eu não posso é, simplesmente. Só para não perder. Viver. Só para não, não. Tá não perder. Organizar várias áreas da sua vida para. Você falou uma coisa que estava tá muito boa, agora eu perdi. A última coisa que você falou. Ai... Porque assim, você está falando todas as áreas aqui da vida, mas se você falar né, profissional, relacionamento, né, com você mesma, tendo qualidade de vida, tá? Tá uma coisa muito genérica e a pessoa não vai. Geralmente, quando é muito genérico, a gente não se identifica, porque serve para todo mundo. Então, aqui você tem que ser muito específica. Você vai falar de várias áreas. Mas quais são as áreas mais importantes para essa mulher? Que ela precisa organizar. Ou que ela precisa começar organizando. É onde está a maior dor. É, é organizar onde está a maior a... dor. É, é porque na cabeça dela eu falo alguma coisa antes. Mas o mindset viajante solo, ele realmente fala assim, tá bom, você está pensando em viajar, então você aluga seu apartamento, você vende seu carro, você pede demissão, ou então você pede férias, ou você, na sua vida pessoal, você começa a ter atitudes para economizar, para você poder fazer o plano de viagem. E aí, na sua qualidade de vida, eu já indico a pessoa fazer um exercício. né? Você quer viajar, vai fazer uma trilha, isso, aquilo. Então, vai lá, faz um exercício. Então, eu, eu dou uma dica para cada área da vida. Aí embaixo tem as casinhas, que eu boto a casinha, e divido em quatro e boto as quatro áreas. Eu posso botar as quatro grandes áreas da vida. Talvez fique mais objetivo. É... Cadê? Ah, Aí arrume a sua casa. Aí está a casinha, as quatro áreas. Aí embaixo eu falo de cada área e o pensamento, o mindset viajante solo. Tá, Bota a mulher que... atarefada, digo que ela tem que se organizar, que ela tem que ter equilíbrio na vida e tal, que ela está desequilibrada. E aí embaixo tem a casinha. Aí. Eu acho que eu posso eliminar um monte de slides aí, isso está muito longo. Então, ó, arrume sua casa. É... Saiba como lidar que... com os quatro grandes áreas da vida? Ó, saiba pra como clareza. organizar a sua vida. Saiba como organizar a sua vida para evitar qualquer tipo de cabeça antes, durante, durante e depois da viagem. Porque é isso no final, né? Tipo, é. ela quer... São várias áreas da vida, você vai dar dicas bem, bem práticas para ela começar a se preparar e olhar para a qualidade de vida, novas práticas, rituais, tal, começar a se organizar financeiramente, organizar a família, organizar o trabalho, então ela organizar a vida de forma... Por que, que ela precisa organizar a vida? Para ela não ter que ficar pensando em um milhão de problemas e tirar o foco da viagem dela, Exatamente. Né? A, a é. proposta é não levar a mochila carregada. Tem uma mochilinha aí que eu boto que ela pesa muito, você não consegue caminhar com essa mochila. E essa merda toda dentro da mochila, casa, carro, família... É... Bom, família não é merda, gente, mas é é pressão é, é, a... é isso. Segue mais... Olha lá, a mochilinha esse bichinho ali tentando andar ele fica tentando levantar assim e não consegue com a mochilinha entendeu então, aí, é aí eu dou uma dica para cada área perfeito então você vai fazer isso organizar é, tá. as áreas da sua vida para diminuir. É, aí você pega tá. o que eu falei ali e trabalha do seu jeito e a galera vai dar mais dica aí tu vê também no chat Tá. E aí depois tem é, introdução aos planos de viagem. Como direcionar seu primeiro sabático conhecendo alguns segredos do planejamento de viagem econômica, sem depender de pacotes de turismo, nem gastar uma fortuna para ficar meses viajando. Ótimo. Mas aqui, eu acho que você pode trabalhar aí você pode ser bem objetiva, ter, ter um título mais sexy também, tipo é, é, um sabático que cabe no seu bolso, sabe? Uma coisa assim. E, e aí você pode falar como organizar toda a sua viagem com segredos de uma... Viajante entusiasta. É, de uma viajante entusiasta que gasta... <risos> Apenas, com apenas 60. tá Você quer um, um números Eu, eu consigo é, dar 60% de economia nos investimentos de uma viagem. Ó, ou isso falando economizando até 60% dos gastos de, de uma viagem normal. não são gastos, tá? Sabático é investimento, não é gasto. Hum, perfeito, melhor: dois <risos> investimentos no sabático ou você fala é, investindo apenas 600 dólares por mês que foi o que você fez né você viajou três mil reais por mês dentro daquele e aí os 600 dólares fica muito sexy né porque quem acha que vai ter que yeah. investir 100 mil reais descobre que você pô, com 600 dólares por mês eu consigo pô, fazer isso entendeu aí você vai mostrar como e vai Não, ter eu, já dou, eu já dou um parâmetro, né? Isso, você vai contar como fazer, né? Dessa forma. Então, assim eu acho que funciona bem, tá? Tá. É. Deixe os títulos mais sexys, deixe as descrições mais objetivas, use a voz dos elementos que a gente falou aqui hoje, e o conteúdo eu acho que já está ótimo mesmo, porque é o conteúdo que você passa, que você já está acostumado a compartilhar, que funciona. Fica nesse nível do o que deve fazer. né? Você é, faça isso, faça isso, faça isso, mas o como fazer é lá na sua mentoria. E aí fica muito natural, no final, você falar, ó, oh, galera, então, agora, né? eu passei muita coisa, então foi muito difícil, em uma hora não dava para falar como fazer tudo. né? Mas para quem quiser um acompanhamento, Dentro de uma, de um, de uma mentoria é individual ou em grupo? Você vai fazer essa daí? Em grupo. Em grupo. Então, a fazer... meta é 20 mulheres. Olha só que meta ousada. Eu quero. Minha aula que vem é dia 3. Dia 3. Eu vou fazer uma dia 3 e outra dia 10. E vou começar a fazer anúncio amanhã. Eu já fiz alguns criativos, mas é uma loucura esse negócio de fazer criativo, né? Porque sozinha tem que gravar, tem que editar, tem que fazer o roteiro, tem que botar a luz, tem que tudo. E enfim, eu tô, tenho ajuda, eu tenho uma Lu, mão amiga. Olá. A Lu, mão amiga, que também é, é tua aluna. Vai sem grupo, né? Vai ser em grupo, Ótimo. vai ser em grupo. Então, você falou, para quem quiser seguir em frente, um grupo de mulheres viajantes, tal, tal, Então, vocês me permitem apresentar aqui, cinco minutinhos, dez minutinhos, né? o que, que é esse programa? Roda é, para é, baixo eu... aí, está lá embaixo, meu. Tem sim, esteira, sim. tem tudo, meu filho, eu copiei tudo de você. Tá lindo. Tudo, olha, fiz um canvas, aí eu conto umas historinhas é, aí dos... Aqui, ó, arrasou, arrasou. Esse canvas está foda, fiz essa semana. Presente para as minhas alunas, eu já estou botando aí. Cara, está é. lindo. E, então, nem, nem vou investir muito tempo aqui no conteúdo, porque já, tá, já dá para sentir que não vai ter problema. E aí você vai aprendendo com feedback da galera tal. Eu, eu tive que eliminar uns slides aqui, não foi tudo. Os últimos, que era bem é. onde estava a esteira. Enfim, Sim. eu fiz uma esteira lá, consegui uma amiga aí que vai dar uma aula de inglês, que é uma, uma das travas da galera, né que fala, como que eu vou viajar se eu não falo inglês? Boa. Enfim, eu vou dar um guia de viagem com uma masterclass, com as palavras e frases-chave para viajar. Ótimo. E aí você vai aprendendo, vai fazer a primeira. Dessa primeira vai ter muito comentário, muita pergunta. E você já tenta na segunda adicionar esses elementos na apresentação, quanto mais apresentações, mais aulas que vende você fizer, mais feedback vai ter, mais fácil vai ser passar essa narrativa, mais poderosa ela vai ficar, mais cliente você vai ter, e aí é uma espiral positiva. Então, Acho já está... Vai ser. Eu hoje de manhã fiz, fiz a minha meditação, falei, obrigado, Senhor, porque isso já chegou para mim, eu já recebi, obrigado, é, é Senhor, isso. e visualizei o mundo. Agradece, agradece. Ah, eu já já agradeço, porque eu já recebi. E essas, essas primeiras meninas aí, essas mulheres, vão ser o seu grupo de ouro, que você vai cuidar, dar o seu máximo para gerar realmente depoimentos super lindos aí transformações de verdade e aí depois você vai ter muito mais facilidade para criar um curso botar numa esteira mais escalável e levar isso para milhares de mulheres aí que hoje estão abrindo mão dos seus sonhos por acharem que não são capazes você vai mostrar para elas que elas são é o que acontece Ian, a dúvida de muita gente para criar a aula que vende é principalmente eu não não eu não quis, eu pulei a etapa de fazer um por um. Por quê? Lá atrás, antes de eu pensar no meu nome, eu ajudei um monte de amiga. Um monte. E falei, tá, estou ajudando de graça. Só que eu não quero fazer um por um, porque é importante ter Droga. essa comunidade e é trocar não. ideia." É. E é e isso, maximiza que... É. Eu, eu... Aí eu falei, quer saber? Vou montar o diacho da aula que vende. Só que qual o problema de todo mundo do grupo que eu conheço que fala? O que, que eu escrevo? Como que eu direciono? Então, essa tua ajuda aqui é, porra, sensacional. porque Uma coisa é o que está na nossa cabeça. Uma coisa é o, é, é o, o que a gente analisa que estão falando para gente e que pode funcionar. Outra coisa é alguém de fora que já tem uma certa experiência, aliás, uma puta experiência, dá uma dica outra ali. Caraca, vale cada segundo, gente. Obrigado. Que bom, querida. fico muito feliz. Sucesso. Depois me fala como é que foi. Compartilha com a gente os resultados lá na tribo. E, sem dúvida, vai ter muito aprendizado aí. Muitas mulheres vão te agradecer bastante. Quero te parabenizar pela sua jornada, muito bonito te acompanhar, e conta comigo aí nos próximos capítulos, tá bom? Ok, vamos passar carnaval no Rio de Janeiro, trabalhando! É isso, trabalho, trabalho com amor, né, sempre servindo Sem aí, pressa, sem boa. pausa, com o pé descalço na beira da praia, quero mais Ellen. nada da vida. <risos> Ellen, obrigado, boa noite, parabéns. Obrigada. E a gente se vê na próxima aí, hein? Parabéns para você por esse programa maravilhoso. Valeu, beijo, gente. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o objetivo aí dessas oficinas práticas, a gente botar a mão na massa. Vocês verem de verdade casos reais acontecendo. Você vê aí a Ellen com esse projeto lindo já construindo a sua aula que vem prontinha. Semana que vem já vai botar no ar. Então, para quem quiser mais informações sobre essas dinâmicas e todo esse programa aqui que a gente está compartilhando, seja do Ser Livre, seja do programa de aceleração no Mi, que a gente está finalizando uma turma agora, que é um programa onde eu pego na mão da galera durante 12 semanas, são três meses toda semana, fazendo isso daqui, que a gente acabou de ver. Podem me mandar uma mensagem lá no direct, no arroba porque a gente começa a próxima turma agora em março, tá? Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem, que a gente deve fazer uma turma, não deve passar de, de 30, 40 pessoas no máximo, e aí a gente já está com uma galera aqui que está renovando, está querendo já reservar lugar, então me manda uma mensagem, porque assim a gente vai te botando em contato aqui com a equipe, tá bom? Então, parabéns a todos que estão nessa pegada aí, construindo suas aulas, todo mundo que realizar uma venda ou for fazer uma aula, me manda uma mensagem, tá? Porque assim a gente consegue convidar vocês para encontros como esse aqui, para a gente falar para o mundo o que você está fazendo e eu poder te ajudar um pouquinho mais também, tá bom? Sempre me manda aí uma mensagem no direct que a gente vai combinando. Grande, grande beijo para todos e boa noite. Até a próxima. Valeu, galera.